Bora pra análise sem spoilers do filme Megan. E esse aqui é um filme de suspense, terror e comédia que vai nos mostrar ali a Megan. Bom, a Megan aqui que é um protótipo, né, de uma boneca com inteligência artificial. E a Megan, ela foi projetada ali pra proteger e cuidar da dona dela, que é a Katie, que é uma menininha de 8 anos ali que passou por um acidente e por muitas perdas. Bom, a Megan, ela vai ter um papel importantíssimo aqui na recuperação emocional, né, da Katie, né, só que a Megan vai levar essa... Missão muito a séria, ela vai ser absolutamente obstinada aqui nessa missão dela. Estamos de volta aqui aos é clássicos de suspense e terror, e esse filme retoma aqui o nicho ali de bonecos assassinos e tudo mais. Bom, então nesse aspecto, até o filme não foge muito àquela fórmula que deu certo demais com alguns filmes como o clássico, né, Brinquedo Assassino e o Annabelle. E esse filme que ele é muito bem feito dentro daquilo que ele se propõe. Ele realmente pega assim a ideia clássica de boneco assassino, só que ele adiciona uma camada muito inteligente, que é colocar ali a inteligência artificial que atualiza demais o filme para 2023. Eu adorei essa reinvenção, essa releitura que eles fizeram dessa fórmula clássica, né? e é muito difícil a gente não relacionar com as Alexas e Siris que a gente tem atualmente, essas inteligências artificiais que já fazem parte da nossa rotina, o que aliás é algo bem assustador se a gente pensar. Né? E ao assistir o filme me lembrou muito ali o game Detroit Become Human, que é um game ali que tem uns robôs com inteligência artificial, que substituem os humanos em algumas tarefas ali, e realmente isso gera uma grande guerra, então, assim, é impossível não linkar as duas coisas. E outra referência que vem muito forte quando a gente assiste esse filme é o Black Mirror, né? Que tem várias discussões também a respeito de inteligência artificial e algumas reflexões sobre a existência aqui com robôs e tal, principalmente nessa última temporada. Então, é uma referência que a gente pega bastante e eu acho que o filme aborda esse assunto de maneira muito interessante também. E na parte ali de alguns assassinatos, realmente me lembrou muito a mão que balança o berço que vão acontecendo um monte de tragédias ali em torno da família e ninguém sabe exatamente quem é o responsável até que se descobre então realmente me linkou bastante com esse filme. E a gente fica realmente com essa sensação que a gente tá assistindo um novo clássico, e essa sensação é muito gostosa quando a gente tá vendo o um filme. E eu vou ser muito sincera com vocês, que ao sair do cinema, eu fiquei com a sensação de que eu não tinha amado o filme, assim. O Lolo logo já saiu dizendo que amou o filme, e eu confesso que logo que eu saí, eu, eu queria ter tido mais terror, mais suspense, mas quanto mais a gente foi conversando, e mais eu fui avaliando o filme, e entendendo os pontos realmente muito positivos que ele tem, eu comecei a amar esse filme. É, eu acho que algo que vai pegar muita gente aqui é talvez uma previsibilidade aqui da história, né? Porque no momento que a gente assiste o trailer e começa a ver o filme, a gente já sabe o caminho pra onde ele tá indo, talvez nesse aspecto ele poderia ter surpreendido em alguns momentos um pouco mais, mas vamos combinar, né? A gente tava indo ver um filme de um boneco ali que vai sair do controle e vai dar tudo errado. Então, nisso o caminho do filme acabou acertando. É, o filme ele não é muito pesado em termos de violência, assim, e terror. Ele é um filme mais leve, mas assim, tem seus momentos, dá pra levar uns sustos e ele tem elementos muito marcantes. E outro aspecto que eu acho que o filme acertou também é de adicionar um humor e o timing das piadas aqui, o timing das músicas usadas também eu acho que ajuda bastante, então o filme ele meio que transita por esse gênero que não é tanto terror, é um suspense, mas beira bastante também a comédia em alguns momentos. Né? Em vários momentos a boneca fica com um ar bem irônico e isso ajuda muito o filme. A gente dá muita risada com ela ali em alguns momentos né e o filme ele também ao mesmo tempo se Preocupa em desenvolver aqui alguns personagens, adicionar algumas camadas em personagens, nas relações entre os personagens também, e também desenvolve um pouco mais alguns conceitos. O filme tem um tempo de desenvolver um pouco mais alguns aspectos, filosofar ali algum, um tempo sobre esses conceitos, e nisso eu acho que o filme deu um dentro também. Bom, e antes de a gente continuar esse vídeo, já se inscreve no canal e clica no sininho.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 Mal, sobrenatural. Que, aliás, são filmes que eu adoro, né? São filmes que realmente que já são clássicos e referências pra quem curte esse gênero. Né? E as atuações do filme também ajudam demais, é um ponto bem alto aqui. Eu amo a Violet McGraw, ela é pequenininha, mas é muito talentosa. Eu adoro essa menina. Que, aliás, ela já tinha nos chamado muita atenção na série A Maldição da Residência Hill, né? Ela é uma atriz pequena, mas ela é muito natural em cena e aqui, mais uma vez, ela funciona muito bem. Né? E outra atriz que tá muito bem aqui no filme é Alison Williams. Ela, sim, fez o inesquecível corra. Então, assim, ela tá com papéis bem interessantes aí nessas franquias de terror. É, como a Gabi comentou, né? As atuações realmente estão em alto nível, né? E o roteiro aqui também ajuda bastante, porque essas duas personagens, elas são extremamente vulneráveis aqui nas situações que elas estão. Então, a gente acaba empatizando com elas naturalmente, né? Então, são personagens muito boas de acompanhar. E outro ponto muito acertado, que é a identidade visual. Não tem como bater o olho na boneca e não ver logo que é a Megan. E isso dá muita personalidade aqui pro filme. É, visualmente o filme já se torna um clássico, né? Agora um aviso aí, né? Talvez muita gente espere uma contundência maior nos sustos, no terror. O filme não tem tanto essa pegada de terror assim também. Talvez seja uma decisão pensada até pra não subir muito a classificação indicativa do filme que é de 14 anos. Né? Ah, esse aqui é um filme basicamente ali de suspense com as pitadinhas de terror bastante comédia que a gente gostou muito e recomenda bastante. Bom, e pra mim aqui já nasce um novo clássico aqui do terror e do suspense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 Então se tu concorda, não concorda, comenta aqui embaixo, dá um like, e se inscreve no canal pra ficar por dentro dos próximos vídeos. E até a próxima!